Boa tarde para você que acompanha o portal SB Notícias É Em alguns bairros está chegando hoje o carnê de IPTU Para você aí poder é, fazer o que a prefeitura vem nos pedindo né? E cobrar também, tem um motivo a mais para cobrar da prefeitura de Santa Bárbara do Oeste Que os carnês que estão vindo, que fica aí o registro aí pelas pessoas que nos acompanham né? Aí próximo Vila Godói Jardim Belo Horizonte, Sertori e todos os bairros próximos aí. Fica aqui o registro aqui pelo portal SB Notícia, que estou mostrando aqui mais alguns carnês. Mais detalhe, você pode acompanhar no portal SB Notícia também, qual será a arrecadação em relação a esses 78 mil carnês que Santa Bárbara aí confeccionou para levar aí aos seus moradores e proprietários de terrenos, casas, salões, empresas. E fica aqui, Cláudio Mariano, para o portal SB Notícias.